se diziam apenas retratava nossa real situação, sem saber como seria o dia de amanhã. Ao sabor de sucessivas crises, mergulharam, corrigiando de e de incertezas. Foram tempos difíceis. Virou a página, cautela, só quero o que eu mereço E aí, abri a janela e senti o cheiro do recomeço E é na dificuldade que eu agradeço Valoriza cada instante de forma mais singela. análise dos erros perante reforma interna E eu de terno assistindo meu próprio enterro E o silêncio dá um perna. é um pedido de socorro a sensação sempre ausente de presença paterna Vai. Observando o fim, se aproximando de mim Qual é o espanto, mano, a vida é assim dane se fígado e rim, cuspo Fogo igual Dalsin, Yoga Flyer Tu não vai me ver no flyer nesse fim de semana Eu vejo o movimento dos bacana Mas pra gente que batalha só trabalha e não descansa Às vezes a vida cansa Me lembro da inocência, da infância e da adolescência Nossa, o luto da consciência Pós-vicioso círculo Muito se perdeu, mas não o um vínculo com a essência Permanência discrepante, recalculo o Obstáculo minúsculo Como a palavra eco no currículo O amor não é monólogo, um diálogo harmonioso é feito papel e caneta, um grito silêncio o contingente é infinito e atitude interessante Hoje espiritualmente em solitude abundante Vai. Parece até que eu perdi essa noção de tempo e espaço eu não faço nem questão de contornar a situação Sabendo que o aprendizado é a chave da salvação Eu procuro meu lugar apenas como solução Não queria ser grandão, ser pequeno é meu dom eu não tenho melodia, mas eu tenho outro tom Se eu faço um som pesado, eu tô cansado do mundão Se eu deixar algum recado, não leva pro coração E hoje... Ao documentar aquele passado ainda recente Uma pergunta chega a se impor Como foi possível aguentar, aguentar, aguentar, aguentar? A origem genuína, a margem justa do busto Onde a menina dos meus olhos reflete A imagem que assusta, suspeitava desde o término Que o príncipe não foge Há indícios que eu disse ontem Que o futuro é hoje, alerta de perímetro Procurando razão de vida detalhada em cada centímetro, a desculpa do atraso correndo junto ao cronômetro. Peso desnecessário não é propício ao parâmetro. A propósito, a intuição por si só profetiza, A perpicácia espirituosa que se realiza, consequência de concessões. Eu arranco e viro um livro não escrito, cheio de página em branco. O processo é contínuo, clássico, segue pleno, o eterno é momentâneo, o máximo ainda é pequeno. Classe subterrânea, a fábrica. Ah, e a virtude só é virtude quando a mágica é espontânea. Você gostaria de voltar àqueles tempos, de experimentar as mesmas angústias, de sentir as mesmas incertezas e inseguranças? Pense nisso.